Isto até gerou layers. Estás a ver? Ah, isto é tipo Photoshop, no fundo, cada estilo. Isto foi tudo. Uh, coloração e estilização que ele aplicou. Que eu fui pedindo, não é? E ele aplicou como um layer, como fosse... Como num Photoshop ou qualquer ferramenta de edição de imagem. E vão ver que o layer de base é este. Portanto, este foi o desenho. Conte, à tarde, a minha mulher fez. pediu olha, desenha-me aí qualquer coisa. Foi o que eu lhe pedi. O que é que és, Uma flor? Disse, Pode ser. Pronto, tinha uma flor. E, e eu pedi depois... Para, para ele colorir com vários estilos, estão a ver o que ele transforma um desenho num, num objeto colorido Desenhou, este aqui é shapeado, deu-lhe profundidade, brilho, etc uh, e aqui ele também deixa fazer upload de uma imagem uh, podia ser um, um desenho que tenham feito deixa importar aqui deixa exportar podemos pegar num desenho que, que tenham feito e fazer aqui upload Ok. e podemos dar também aqui instruções para ele já um background, para um prompt